Boa, Tessa. Boa. Eu preciso lembrar você do que tem lá fora. Daqui. Daqui. Daqui. Nós esperamos. Ah, essa música é putz. tão boa. Tá. Essa música é tão boa, cara. Opa, temos pírolas. 5 pírolas. Como é que eu tô aqui? Saúde máxima... Ah, eu vou de... Ou eu vou de oscilação de arma ou eu vou de saúde máxima. Preciso de 50. Sumiu a legenda. Cinco pírolas. Ok. Bora lá. Eita, soluço. é Uma explorada. Explorar nesse jogo é sempre importante e eu adoro. Então, são duas coisas da hora nesse jogo. É importante, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço em todo quanto é jogo. Tem jogo que não é de, de exploração, eu faço. Então, né. Deixa eu não, não dá. Não é The Last of Us 2. <risos> ah cara, Last of Us 2 é o melhor jogo que eu já joguei da minha vida, mano. Não tem como. Ó, oh, Last of Us 2. Eu passaria aqui. Não, não passaria, na verdade. Vamos <risos> abrir? Não. O resto da fãs agora é o meu segundo jogo preferido, porque tem o 2. O 2 é o primeiro. Opa, vamos colocar aqui. Nostálgico. Você vê sem conto. Depois eu vejo o que é o nostálgico. Aviso da Fedra. A área que circunda a zona de quarentena de Boston será submetida a, a bombardeamentos de saturação nas próximas 48 horas, para eliminar qualquer ameaça de infectados. Todos os residentes desta área têm 48 horas desde a fixação deste aviso para abandonar a cidade de Boston. Ninguém poderá entrar na zona de quarentena. Não aceitamos residentes novos nessa altura. Não haverá mais avisos. Não haverá mais avisos. Devem sair da zona. Para vossa própria segurança. Ok. Qualquer.. O que eu tinha que ver? Tag, tag, tag, tag, tag. Tag. É bônus? Sim. Tags. É nostálgico. Nostálgico. Encontre 10 artefatos, aqui, okay. Que é um bom número. Fever Dream Director's cut, cut. On the narrow frontier between sleep and death. Her darkest fogs so are about to waken. The man I killed. Naughty Dog. Hahaha, <laughs> olha, é um filme da Naughty Dog. Os <laughs> caras são genial, né, mano? Mark David. Ah, não consigo ler os outros nomes, velho. Isso aqui é Brian. Azá. Nada Productions, Robin, É, não sei se tem algum nome do diretor ou alguma coisa, que eu não consigo ver. Da hora, da hora. Da hora esses easter eggs, hein. Ah, de -se falar. Se eu falar isso aqui, eu acho que é... Machucar meu... Eu acho Tá, tem nada. O que isso? Ah, ele é, vai descobrir o que é isso. Nossa, mas você descobrir tanto. Opa! Engrenagem! Engrenagem é sempre bom. Eu dei uma calculada, provavelmente essa série vão ter 30 episódios, OK? Eu dei uma calculadinha. Yeah, Sem contar os extras. Yeah, oh, there's the capitol building. Yeah. We need to get around this mess. Eu não é onde this a gente foi. It was now it's a giant wasteland. Eu não sei se é, mas se não for, mano, eles fizeram um prédio muito detalhado só para essa cena. Tipo, tem, tem alguns pés. esse aqui é claro que é detalhado porque a gente vai entrar Mas tem alguns pés tipo aquele lá, aquele lá não é um detalhe assim, é só uma coisa Mas isso aqui é muito bem detalhado E se não for o que eu tô pensando, a gente nem entra dentro dele não, Provavelmente não é, não faz sentido ser o que eu tô pensando Parecia ser a escola lá, mas não não acho que seja É muito lá na frente pra ser aqui A escola Não a universidade, ok? A universidade eu sei que não é aqui, é claro Universidade gigante, mas a escola onde a L, onde tem uma, uma fala opcional. Olha aí o que eu tô pensando. É a escola onde tem uma fala opcional com a L, onde ela diz que ela viveu em, umas escola, em uma escola do tipo. Eu não lembro se a escola ou orfanato, alguma coisa do tipo. Mas é. É uma escola onde tem uma fala opcional da Ellie, não é nem a fala normal. Uma fala opcional, onde ela fala. Que ela viveu em alguma coisa do tipo, Eu não lembro o que é exatamente, se é um afanato, se é uma escola militar. Alguma coisa do tipo. Você não vê numa escola. Nossa, então, coisa perto que eu me lembro agora. do game. Vou pegar aqui: Color dos Pirilampus Joseph Lance 113. não, não, não, não. Tijolos Nice, Tijolos Vida. Cadê a muralha? Ah, tá. Daqui a pouco eu tenho que parar a facecam. Uns dois minutinhos. Nossa, olha os barulhos, mano. rangendo tudo. Tá, calma aí que eu vou ter que parar lá o vídeo agora, Espero que esteja sincronizado... Eita, tá acordando meu olho. Será que vocês viram tudo com o olho cortado? Acho que não, né? Acho que é só agora que eu tentei sincronizar o bagulho e cheguei mais perto da câmera. Espero. Senão eu vou ficar com o gameplay no... com o olho cortado. Pronto. Eu tenho que ficar parando a gravação porque de 30 em 30 minutos tem a chance da minha física parar e... Uh, se eu gravo um vídeo maior que 30 minutos, o Play grava só até 60 minutos. Depois ele corta o vídeo. Uh, e se eu gravo mais de... Se eu gravo 60 minutos, de qualquer jeito, quando for passar para o pendrive, eu tenho que cortar em 30. Então, porque ele não passa, é muito grande o vídeo para passar. Então eu, vou, eu fico cortando o vídeo de 30 em 30 minutos, que é mais fácil. Eu acho mais fácil, né? Só Dá ah captou o Ok, aqui temos Seis peças Eu sempre fiz Ver o que tá escrito aqui, mas na gameplay play Eu acho que não é uma, uma boa ideia Seu boa ideia Eu acho que deve ter alguns easter eggs Aqui nesse quadro, mano Nesse quadro específico aqui, Não é específico, né, porque tem um quadro desse que se repete Então, mas eu acho que deve ter Quero ter algum tipo de. Opa, dos munitions, Sempre bom. Registro de operação de treino, é isso que eu li? Registro de operação no terreno. M-254E. 18. Eu não sei. É 3, 14, 15, 17, 6, 6 e 8. Chegada à grelha. Não. Chegada à grelha 2438A. Contado negativo na zona de aterragem. Patrulha se move para o oeste, rumo ao centro da cidade. 9. Contato negativo uh, 10 e 18 Foda-se, contato negativo 11 e 12 Soldado Atwater at Comunica contato visual sonoro de infectado da fase 2 de cordycepsis Perto do escritório em ruínas Avança para investigar 11 e 40 Múltiplos contatos com infectados Soldado Atwater Sa Coolidge Mortos em combate. Invasão. Recuo para o interior do edifício. Ah, aguardar a aguardar evacuação. Ok. Meio complicado o negócio. Waiting for, backup. waiting for backup. Eles não salvaram nada, né? Ainda de fazer o backup. Fita. Opa. Tesoura. Mais faca. The Goldstone Building construção da pedra dourada leve 5 leve god damn it A clicker e clicker what's wrong with its face that's what years of infection yeah so what are they blind sort of they see using sound like that Like that. assim? Você ouviu um clicando, você tem que Ah, não, é que aquele. Ah, tu! Eu não lembrava se era aqui que, que um. Que um que um instalador. Caraca, esse som, mano! Eu não lembrava que o som daqui era tão. tão apesar. Aqui achei tesoura. Não, o instalador ataca o Joe mais pra frente. Agora tem 10 pírulas. Vamos até Consegui, né? Porque eu sou ruim em matemática. Então, por enquanto tem umas a pírolas. a Águinha, a Acaba a Olha isso, mano. Olha a cadeira mexendo. Ah! É muito bom, velho. Esse lugar. Esse lugar é muito bom, mano. O design desse lugar. Ok, fita. Tesoura. Vocês vão escutar eu falando bem do jogo o tempo todo, ok? Ele é meus, meu top 2 jogos melhores da minha vida. Então, vocês vão escutar eu falando bem desse jogo o tempo todo, tá? Vocês talvez até vão se cansar de escutar alguém falando bem do jogo. É aqui que eu vou ser atacado pelo instalador. <risos> ah, velho, perdei 20 minutos. Sim, paia. É devido a um que não dá pra evitar, Epá, é pai, é velho. Olha que legal, tá amarelinho, tá amarelinho. Tamalero. Tá oh, Controle agora o tá tamalero. Álcool. Um gráfico da álcool. E aí, quer falar coisa? Não. Tijolo já tenho. Olha só o Pérez arranjando, velho, que top. Sonoplastia dos games é muito incrível, mano. Here, patch yourself up. Appreciate it. Appreciate Valeu. Só que eu ainda não vou usar. Ah, ela me deu só.. A receita não me deu um kit médico inteiro. Hum, olha o que você fala, mano. Ela não me deu um kit médico inteiro. Tá, ali é pra continuar, então vamos vir aqui. Aqui se não me engano na é primeira porta com faca, né? Exatamente. Esconderijo secreto. É abrir uma porta com faca, por acaso? Uma porta trancada, sei lá. Como é que eles falam? Esconderijo secreto, vamos ver. Emergência, Dura de urgência. Concept melhor. melhor. Esconderijo secreto, cadê? Ué, mano? Eu acho que tô cego. Esconderijo secreto, aqui. Abra uma porta com uma faca improvisada. Ok. Esconderijo secreto. Porta de faca, sim. Ok. Não. Eu já tenho tijolo. Tá, calma aí. O palo? Não falo. Consegui pegar o item que tá aqui. Uhum. Tesoura. Munição, cinco munição, 25 sim. peças. Isso é muito interessante. E fita. Tem alguma coisa que eu Fita. E faca. Foi. A gente pega a fita. Aqui temos 10 pílulas. O contaliza 20. Deixa eu ver se eu tenho certeza. Distância do uma escudo. Não, eu quero guardar 50. Aí eu vou ver se eu vou pegar a oscilação da arma ou vida máxima ainda. Tá. Tá. Eu acho que o sistema de upgrade do The Last of Us 2 é muito. É a coisa mais evoluída de todas. Eu acho em questão de mecânica né, porque o gráfico tá merda, o gráfico e a expressão facial do jogo são, são de outro nível, sabe? Mas em questão de mecânica, eu acho que o upgrade do Last of Us 2 foi uma, um incremento incrível, muito bom. Muito bom, é claro, o fato de você poder craftar sinalizador também é uma coisa, uma coisa, ajuda bastante. Upper, olha. Ixi. ver se há um eu Depois tem que rejogar essa parte para bater as pop, tá? Ellie. Agora todas as partes que eu vou jogar aqui, né? Eu tenho que rejogar. Sim, eu realmente jogo o jogo duas vezes, em seguida. Porque eu tenho que bater as fotos para também. Ok. Bora. Vamos, pequeno gue. Vamos. Vamos. O tempo está me sincronizando. Ah, isso agora bom. Ah, machado. Vamos, tem que lá pegar o bagulho, senão ele tem uma cura aqui. Yeah. Sei que se eu não me engano dá pra matar o instalador com um tijolo, Só que como eu não tenho certeza, eu não lembro se dá o mesmo ou não. É só uma nutrição. Deixa eu pegar a vida. Se não me engano tem mais coisa aqui, velho. Né? Se eu não me engano. Acho que tinha duas coisas aqui, não só uma. Ou tinha só uma e eu que tô ficando melé. Onde é que tá esse bicho? Não faço ideia. O que foi isso? Ué, mano, sumiu. Ei, nada, nem espigo do nada. Onde é que tá o bicho, mano? Tá ali, tá ali, ok. Tá de boa, tá de boa. Agora é esse. Só tem essa porta, Deixa se tiver é só essa porta, eu espero Quero ver se ali dentro tem alguma coisa Ah, não vem pra cá não A operação deu uma parada por 3 segundos mais ou menos. Depois ele voltou a bater devagar. Temos trapo, álcool. Fazer uma coisa. Poderia me interessar. Um cagador. Isso aqui poderia me interessar nesse momento, porque eu tô cagando. Esse bicho aí. Se me der um susto, isso ali vai me interessar bastante. Opa, tá aí. E aí! Tudo suave, irmão! Não. É o estralador Ai, mano, não, não, não, vem, não vem Não vem, não vem Tá muito perto Ah, não, não tá perto não Deixa eu ele tá mais perto Tem tá alguma coisa, mano Eu não lembro de ter vindo aqui em algum momento De qualquer gameplay que eu já fiz esse jogo Das 327 vezes Que eu zerei já tá verde de novo, não tá mais amarelo. Amarelo. Deixa Agora ver é só para tu subir aqui. Evel. think that's it. Ever. Helly, you okay? Rather than shitting my pants. I'm fine. Não tinha um banheiro ali. Deixa né? eu só ir. Kit Malik. Evel will see. Quanto no leve, agora é o Evel pular Vou aqui. Give Vou me um barulho do carro. There you go, All right. Lê. Here we go, ladies. Saímos do Level 5 passamos oh, é por Level 6 e agora estamos no Level. Lil. Você Vai, não quero ficar muito no Lil 5 não. Billy, vamos lá, o craftão Beauty. What? Come on, Ellie. Yeah. Don't look down. Just don't lock okay. down. Okay. Don't look down. Hum, estou Bora lá. Level. Aqui não tem um número. Finalmente um tá escrito Level, mas o. Ah. Saímos do Lele 5 passando para o Level 4. Level 4. Temos um pau aqui. Vou trocar porque o meu já gasto. Não sei onde é que eu gastei, mas. Agora que eu pego o revolve, aqui é o revolve. Pode pegar o revolve. Pega o revolve. Revolve! Ok, já, já tô ligado. Espaço de tatuar armas. Faz assim, faz assim. Dinheiro. Um Vou ficar aqui, você ver se já tá ligado já. Deixa eu pegar outra, porque eu sou melhor que o dinheiro pra não. Eu prefiro também, por mais que ela faça menos dano, eu gosto de pistola, mesmo. Né? Eu gosto das pistolas padrão, geralmente, nos games. Eu gosto de pistola... Nos games eu prefiro a pistola do que qualquer outra arma. E geralmente eu gosto da padrão, geralmente. Ah! Aquele botão errado! Não alertou, né? Mano, eu fui ter bolinha pra me abaixar o quadrado, pra bater... Essa aqui pode dar tanto ruim que eu nem vou pegar esse cano agora. Porque eu tenho uma séria impressão de que eu vou precisar desse pau aqui. Ah, vai, vai, vai, vai, vai. Uau, uau, Chega mais, chega mais Uau, uau Vai falar a língua dele, acho que dá pra me pegar esse ali, ó Só que depende de onde é que ele vai, né Eu não lembro qual é a rota dele Ele tá indo pra lá ou ele tá vindo pra cá? Acho que ele tá indo pra lá, né É, acho que sim Tá o estrelador deu a pegar na faca. Tá, ele tá indo pra lá. Então tá. Que? Como que ele me viu? Como assim? Da onde? Ah! O que aconteceu, velho? Não entendi nada. Ele não vai entrar aqui, né? Ah, por favor, me diz que ele não vai entrar aqui, velho! Ai meu Deus do céu, velho! Meu coração tá parado, velho! Não vem aqui não! Não vem aqui não! Eu do caramba Não vou ser assim não Porque tem três, se não Tem, tem um ali, ó Não sei onde é que tá o outro Tem um aqui, tem um lá e tem outro ali Deveria ter outro instalador, na verdade Aqui eu lembro que tem dois instaladores Nossa, velho, eu tô Socorro Tô tenso, tô tenso ah, velho, eu teria que chegar antes dele. Eu não vou conseguir. Ele já tá aqui, mano. Ah, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Não deu. Ah, deu sim. Deu sim. Vai, Joel, vai, Joel, vai, Joel, vai, Joel, vai. Ah, velho. Demora tanto, mano. É carne podre, mano. Caramba. que demorar tanto, sim. Cadê? Tá ali. Ah, velho! Cadê o outro? Cadê o destilador? Ah, não tem. Bom, eu nem preciso usar o pau, achei que ia usar. Tá. Deixa eu jogar esse aqui fora. Não, eu vou jogar esse aqui fora se eu achar um outro tijolo. Ele só tem mais um uso. Bora pegar o cano, trocar o pau pelo cano. Ok. Ah, que jogo. Opa! Revolve. Munição de revolve. Vida. Full life. Nice. Ok. Ok. Opa, aqui tem munição. De revolver. Acho que eles deram revolver pra mim usar nessa parte, mas eu nem usei. Tá vendo, né? Vou gastar bala pra quê? Quando você tem uns três tijolos. Tem um tijolo aqui, ó. Opa, temos mais munição de revolve. Caraca, tem muita munição de revolve aqui, velho. Pra não sair dando tiro em tudo quanto é bicho. Tá cheio, tô full life. Tudo então tá suave. Pulseirinha. Nossa, já deu 20 minutos já velho Ou seja, 50 minutos que eu tô gravando. Mais um. Uma munição de revolve. E agora vamos aqui. É, para hoje. Tá a a a go. Ah, tá. Alright, ok. Vou resolver essa merda ainda antes de o terminar a gravação de hoje, que eu eu gravo os 5 vídeos e edito os 5 vídeos em um dia só, porque é tudo no domingo. Trapo álcool. Então, eu vou chegar até a cidade do Bill. Tesoura, fita e full life. Tes, me dá um tiro pra pegar esse... Ó, oh, louco. bora de pombo. É, we go. Vamos ah, um o pombo ali, ó. Não, não vou fazer isso. Tá gindo, pô. Passamos por aqui. Watch your back. Watch your back. Opa! Esses barulhos do pé de rangino é muito da hora, velho. E você sempre me me Bem, que eu aqui, velho? Aqui é pra passar. Não, não é. Nossa, é... Eu lembro que assim eu ficava confuso aqui. Bom, não é diferente, eu ainda tô confuso, só não entendi. Ah, tá ali. É ali que eu tava querendo chegar Não posso esquecer das pírolas. Famosas. Tô cheio de álcool. Tem tesoura que tem cinco pílulas. Então estamos em 25 e eu tô cheio de álcool. Eu preciso fazer alguma coisa com álcool ou fazer kit médico. Eu não tenho... Eu não tenho... Com fabricar molotov ainda. Então agora de kit médico. Pronto. Agora vamos pegar o álcool que eu deixei aqui. Depois bora. Ah. E o álcool. Ok. Agora a gente pode continuar. Vai, João. Vai, ai. ai. Ok por aqui aqui Temos tesoura, trapo, fita Tá cheio de fita, deixa eu fazer uma facosa Fita Ah, mano, putz, essa parte é um saco, cara Um, dois, três, quatro, engrenagem nossa, mano, tinha esquecido que era agora essa parte. Essa parte é chata pra caramba. Tipo, a gameplay é bem construída, mas pra passar dela é um saco, velho. Dá uma volta lá no caramba. Tô com 30 pírolas. Yep. These é né? é. guys aren't doing well in or out of the city. Let's hope there's someone alive. It's gonna be fine. Grab his molotov. Para de molotov. Aqui eu tive que fazer kit médico porque eu não tinha molotov ainda. Tá aí, ó. Agora tem molotov. Algo. Trapo. Acabou. Não sei se você quer falar alguma coisa. Nada. Mapa dos pirelampes. Encontrei a segunda equipe de vagalumes na Câmara Municipal, a briga, garota, 1,60m Ah, ela é um pouquinho... 1,60m? Ah, ela não é tão alta assim quanto eu pensei Aí tem uma interrogação, será que é o peso? Você não sabe o peso dela, talvez? 14 anos, ruiva, ok Agora porque ela tinha uns sessenta 60 e alguma coisa, achava que ela era sessenta 65 na verdade, um só. Ah essa parte, ah essa parte velho! Não vou, eu vou, não quero gastar faca sem ser no cofre. Não mais o cofre combinação regular. não da faca. Uhum. Stay sharp. I got it. Será que aqui também dá de bugar? Tem um bug. Tem um bug aqui no. Vamos ver. Ah, eu acho que não dá nesse armário aqui. Ok, eu tô cheio de faca. Então eu posso gastar uma. Eu posso gastar uma faca. Tinha munição Posso gastar duas munições? <risos> Não Não vou gastar duas munições Mas eu posso gastar uma faca, disso eu sei Acho que eu vou gastar nesse primeiro bicho aqui Depois eu volto e pego Eita, tem um ali, velho Tem um corredor ali, eu esqueci disso Tá, deixa eu pra cá. Deixa eu esperar o bicho voltar E aí eu pego ele na facosa Olha a música, música Esperando ele voltar que daí eu matei Então onde é que ele vai? Eu achava que ele vinha até aqui mais ou menos Ele tá perto demais, ele tá perto demais Boa, pego depois também, né? Isso pode me complicar um pouco. Não, pega agora. Eita, tá bugando a minha... A iluminação tá bugando na, na, na face. Caraca, que barulho foi esse, mano? Nunca tinha ouvido. Eu acho que era rato. Tá escurão. Será que pra vocês também tá tão escuro assim, Pra né? Vocês vão ver um pouquinho mais claro, geralmente vocês veem mais claro. Então, Vou comprar pro YouTube, geralmente é um pouquinho mais claro. Deixa eu pegar esse canal surdino. E o ar na frente.. Aqui, aqui é uma, uma trap muito boa, velho, porque eu não posso pisar nos caquinhos de vidro que estão no chão. Esse aí, ó. Que faz barulho. Então tem que tomar cuidado, eu tenho que ver esses caquinhos também. Aqui, ali eu não poderia passar, mas aqui eu posso entrar Tem um bug de iluminação ali atrás Vou achar que era um item Ok, quase pisei Tá Agora não que pisa aqui, velho Eu, sem dúvidas, não vou matar todos os instaladores que estão tá aqui, mano Não tem faca suficiente E eu não quero gastar tiro Então, sem dúvidas, não vou matar todos os instaladores Daqui a pouco eu tenho que parar o vídeo Porque já está em 29 minutos Bilhete, temos um bilhete Um bilhete, nota do Derek Ok, já temos a senha pro cofre uh, O Derek da livraria vai deixar Vai nos deixar utilizar o seu cofre A noite quando fechares Põe lá as minhas coisas A noite quando, quando fechar Coloca as minhas coisas lá 3,43 e E aqui não dá de pegar porque tá cheio isso aí eu também não vou pegar Eu, posso, eu poderia gastar Eu poderia gastar 3 munitions de, de 9mm que eu tava suave. Ah, não tem como ver que arma é. Eita, deu, deu 30 minutos e eu nem percebi. Okay. Mano, deu 30 minutos e eu nem percebi. Eu tinha olhado, era 29 e meia. Aí eu fiz os bagulhos, deu 30 minutos e eu não percebi. Foi tão rápido. Tá. Ai, nossa, por um momento eu gelei, velho. Se ali não é um corredor, é um instalador. É que eu tô num corredor, né? Daí eu... Caraca, sai de mim, velho. Vai pra outro canto. Só quero passar. Que isso, que isso? Tá louca, Tess? Nossa, infarto, mano. O problema é ser aquele corredor, velho. Buga, ele buga direto pra aquele corredor, mano. Tem vezes que ele não te vê, tem vezes que ele te vê. Ele é muito bugado. Parece um caminhão atrás de mim. Ai, vai, não me vê, cara. Não buga, não buga, não buga, não buga, não buga. Se bem que eu não sei qual que é o bug. Não sei se o bug é ele me vê ou ele não me vê. Tess! O que, que tu tá fazendo, Tess? Sai da minha frente! Nossa, tem um caco de vidro bem na frente dele, velho. Fazer um barulhão. Talvez seja por isso que ele me via. Deixa pela frente. E aí eu pisei com caco de vidro sem perceber. Que é um aliado? É, é a Tess. Ela já tá ali. Como é que ela teleportou ali? Eu não faço ideia. Tá, tem mais outro corredor? Não sei se tem outro corredor. É só instalador a partir de agora. Se não tiver corredor, tô suave. O que foi isso? Se não tiver corredor, tô suave, mano. O problema são os corredores que vê. que isso, tio? Ué? Vai pro outro lado. Ok. É, L, sai da frente. Pô, ou os aliados. Os aliados Last só Us 1. Tem a IA desligada, velho. Não é possível, mano. Ok, tem dois instaladores aqui. Não tô vendo nenhum corredor. Vai, Joe, se mexe! Nossa, mano, eu quase tive que puxar o analógico inteiro. Cadê se mexer? Onde é que eles estão? Tem um aqui, tem outro ali. Ai, ele vai vir braga. Birds of Prey. Me dá arlequina Sai Tá uh, Putz Onde é que ele passa, velho? Onde é que você passa, irmão? Você tá vendo pra cima de mim Você não vê não, você é cego Eu não vou gastar minhas facas não, tá? Só pra avisar. Acho que nunca cheguei nessa parte com tanta faca, mano. Mas nunca me lembro. Calma, tá, eu tenho um tempinho. Espero que, eu... que esse tempinho seja o suficiente, porque o Joe anda... Pior que eu tenho que andar numa velocidade incrível. Eu espero que esse tempo aqui seja suficiente Pra não passar E foi Foi, porque agora eu passei tem ter alguma coisa por aqui não tem nada, agora o problema é esse ali Tem que investigar os, os bancos aqui Tá Eu fiz barulho Eu fiz barulho não. Talvez sim. Porque ele olhou pra mim e aquele ali tá vindo nessa direção agora. Ah tá, voltou. Ai meu aqui também tá vindo O bobo do Brasil. Tá, eu tô vendo que ali tem uma garrafa e lá tem alguma coisa. Acho que é outra garrafa. Tá, eu não preciso disso. Ah, mano. Sai, Tess, sai. Helicóptero. Estamos, estamos, estamos, putz, tem três. Ah, tá, acho que foi. Acho que eles têm que se acalmar ainda. Vai demorar mais do que eu pensei, velho Tá, eles não vão embora, não? Isso pro janel também Sai ele Tá? Sai L Sai da frente! Qual é? Deixa eu passar! Ah, tem mais um corredor ali, caramba! Hum, já tive vindo aqui. Tá. Ok, é um lugar interessante. Só que não tem nada, né? Aparentemente, tem um tijolo. O que se eu não tivesse tijolo seria excelente, mas eu já tenho. Então, o que, que temos aqui tem um tá me seguindo sendo que ele é cego tá e tem um corredor ali aquele eu tenho que captar na maciota tá sabe ah não nem pense em virar só porque eu pulei ali Ai, ai, eu tô botando Tá, aqui tá o bagulho. Eu vou abrir depois. Deixa eu abrir aqui. Não tem nada. Nossa, o barulho que faz lugar, velho. Tá, temos tesoura e álcool. Vou botar full álcool. Deixa eu abrir um molotov. Output ah, transcript: Pega álcool. Sai, teste, sai, teste, sai, Opa! É um blue de iluminação? Não, é uma carta. Tá, vamos abrir o, o cofre agora. Ah, seus cofres também do Dust Upaz 2 são muito bom. 50 pesetas? 50 engrenagens? Aí sim, Aí, eu gostei. Passa os cofres dá pra te arrombar por causa do som, velho, se tu não souber a senha. É muito louco. Agora estão Cadê o... Cadê o instalador que fica aqui, mano? Ah, velho, cadê o instalador desse corredor, velho? Ele vai sair de um buraco aí. Opa, oh, tá aqui dentro. Não estou nada aqui dentro. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ah, sei lá. Onde é que ele tá, velho? Ele sumiu. Foi pra outro plano, mano. Criou um portal interdimensional e sumiu, mano. Porque isso é louco. Não faço ideia. É que eu não tô jogando mais difícil. Ah, di... mano. A ah, dificuldade mais alta de The Last of Us Remastered. Ela não é difícil, ela é bugada, é sério, eu não tô nem zoando e Pior que eu queria tá zoando, eu não tô zoando Se você quiser tentar, pode tentar, mas ela é bugada Tu mata todos os inimigos de um lugar e eles renascem E eu não tô zoando Basicamente tu tem que... que se tu matar na surdina, os inimigos vão renascer É basicamente isso a regra do... Da dificuldade mais alta, que eu acho que é impossível, não é sobrevivente, eu acho a dificuldade mais alta É, e a regra é isso Se tu matar na surdina, eles vão Reviver Tem que matar na, na, na bruto mesmo Óbvio que é a exceção né? Mas a parte que mais me frustrou Me frustrou por causa disso Foi a livraria mano. Nossa, velho, eu passei aquela livraria tantas vezes Na surdina, os inimigos Respawnar de uma vez só Todos os inimigos Respawnar de uma vez só, Eles que eu já tinha matado nossa, foi horrível aquela livraria. Sério É, a dificuldade é bem bugada Ela não é difícil, ela é bugada mesmo Cara, ela é mais difícil que a normal Que as outras Mas ela também é bugada Eu acho que na verdade Na verdade eu acho que a dificuldade mais alta é realista na sobrevivente ah, velho, agora que eu decidi sair daqui, tu vem pra cá? Qual é? Nossa, eu não consegui passar essa aqui, velho, de boa De boa não, eu alertei é eles uma vez Mas consegui fugir Isso é o importante então, Parece que eles estão me vendo esses desgraços Onde você vai? Onde é que você tá indo? Sai daqui de uma vez, mano. Faz a tua patrulha. Vocês no meu olho. Não, não estão no meu olho. Vai fazer tua patrulha, irmão. Sai daqui. Tem que ir pra lá e voltar ainda. Trabalho cansativo. Vai lá. Ó, esse, esse movimento, mano. O doce tô... se mexe quando eu. Mexe muito analógico, velho. Muito estranho. Tem vezes que ele fica travado. Ah. Ok, tem que matar mais um. E é o único que eu preciso realmente matar. Não Tá cheio de tijolo e garrafa. Ai, no nariz, mano. Deixa eu matar esse instalador antes. Depois fazer um barulhão do caralho. Foi. Tão suave, tão suave, tão suave. Ali. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai, Ellie! Vai, Ellie! Caramba, o cara faz patrulha aqui, mano. Tem que ir rápido. Ah, deu passei. Não me, Ellie! Não me joga lá embaixo. OK, suave. Tá tudo boas. Oh shit. We actually made it. Everyone okay? Yes. Let's move. You guys are pretty good at this stuff. Isso chama sorte, isso é vai acabar. Isso vai sair. Ok, eu saí dali com uma faca menos. Não era pra mim ter gastado naquele primeiro cara. Eu tinha esquecido que eu precisava gastar uma de qualquer jeito, então... Eu meio que... AH! Tá meio que gastei no primeiro cara sem me lembrar disso. tá ah tá é aqui que tem ó to where we capital building in this direction